Ataca o DJ na streak Sem o DJ não existe rima E o Japão não existia sem o Black Aê, hoje eu vim pra te pôr no seu lugar Tá de braço cruzado com o sinal pra renegar Hoje eu vou te bater E você me dá rainha Vim bagunçar seu jogo e bagunçar sua franjinha Meu parceiro, se é eu vou te tirar do mapa Faz favor meu parceiro, faz a sua, cala já Aquela boca não tá rimando nada, me mandar o um que é E você falou que eu não seria nada sem o um crack O crack parou, mas eu sou sujeito homem Não tenho nada a ver, deixa Bahia no meu nome Para, Bahia vai estar tá no nome desse cara Pelo amor de Deus! Um Baixo nível. a mano aqui no papel Até porque mano, quando eu to irmão Tô aqui certeza que não aguenta da minha mano Você vai para do céu Fazendo um ensino parceiro Esse aqui com o papel Hoje é o melhor desse pé Vai matar o Rio de Janeiro Melhor é desse na onde, Ludinha? Pelo amor de Deus, esse bagulho é só dentro da sua cabecinha E por, a... e por aqui eu não quero zoar a Bahia Porque essa Bahia é você Eu vou te aloprar e vai falar que é xenofobia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 3, 2, 1 Esse cara se garante só com o título do passado que eu E fecha com o meu magrão Aê, assim você vai fazer free Aí a gente divide o prêmio de MVP Só que agora, você não tá desenvolvendo O prêmio de melhor de São Paulo Tu vai morrer querendo Em cima da batida Essa sua rima aí foi percebida Você ouviu o verso? Tá de partida, se junta com eles É mais uma primeira fase da sua vida Da hora, monstrão Cadê a rima que era melhor? Tô esperando e atenção Por quê? Sua frente. E você, que só fala que é o gordão, a cara de SP, mas te falta disposição. Três chamadas chorando, seu incompetente. Eu aluguei um triplex na sua frente. <risos> você não colocou nenhuma, porque a rima que você mandou, nenhuma delas era sua. Tem de ser o homem que reconhece a significância que tocante. Agora entendi porque é insignificante. <risos> ok. É que já vai, família. Vai, meu amor. E 3, 2, 1 TIA! Tá bom, pô, o clássico do ano é quando eu chego aqui, o seu sangue eu derramo, te garanto, mano. Por isso que agora eu já tô te espancando e pra as melda eu não vou passar um pano. Na verdade, Neo, eu sei que você é zica e que faz a rima de coração. Só que o que vem aqui é muito mais que isso. Cê pode fazer o dobro que eu trouxe à disposição. Então, estica sobre a mesa que nós vê, Estica agora, mano, e me mostra o que você faz. Pois não adianta ser ser igual refrigerante. Se eu abrir a tua tampa, rapidinho acaba o gás. Não tô oh! entendendo que eu não Na verdade, mano, agora eu sou minato. Enquanto esse eu sinto no olfato O medo do oponente do morte hoje é fato oh! O medo eu não sinto É por isso que agora você veio por engano Realmente essa é a realidade do ano E é por isso, mano, que agora eu tô te matando Te executando, fazendo a minha rima Provando pra eles que você vira o meu freguês Se essa é a maior rivalidade do ano O atleta do ano quanto o atleta do mês É, oh! semana, depois para É por isso, mano, que agora você se afunda ah, Eu vim pra bater na sua cara Independente se for no sábado ou segunda E... Da hora rima que você falou, mas foi legal! Eu não lembro, mas eu te respondi A primeira aqui na roda cultural Não, não, mano, pois eu sei que O talento todos os MCs aqui trouxeram de ventre Ninguém passará, nada é passageiro Não tem um do ano, é sempre pra sempre Por isso que a gente sempre aqui vai viver Se você não entendeu, agora você toma um pau Realmente, o atleta do ano passado Contra o MC do mês que é atual oh! O mês que é atual, eu acho que a sua mente Ela tá muito atrasada Pois o vacilão, sou autor é campeão Seu desaplicativo tá meio desatualizada oh! Mano, Já que você quer dar a carteirada do mês, você vai perder pra mim E acho que nesse mês, nem é a primeira vez oh! não, Isso acontece, um dia a gente perde e outro ganha Que nem a nossa rivalidade, é sempre muito equilibrado Eu te bato e cê apanha Se cê não oh! tá entendendo, o que que acontece Sei que ganha de mim é o seu desejo Tudo que vai volta, cê ganhou semana passada Tava comemorando e não viu o pancão no queixo oh! Mas você que beija a Lona, Olha essa rima merda que você mandou Sem caô, você não se posiciona É, ele falou que ele sempre bate Eu sempre apanho e essa é a minha função Se tu sempre bate e o sempre apanha É sinal que toda regra sempre tem uma exceção Pode ser oh. Regras são igual ao seu pescoço, elas foram feitas para ser quebradas Por isso que agora infelizmente meu parceiro No minha caminhada deixei mais do que pegadas se você não tá entendendo o que, que eu tô fazendo Eu te falo meu mano, que essa é minha revolta Você ganhou na semana passada Mas eu tô aqui pra ser a prova vida que esse mundo aqui dá a volta oh! é verdade, mas eu tô fazendo a minha filosofia, pegando ideologia. Eu não sou um filme de ficção, mas dei a volta em sete dias, ou melhor, essa não é 30 segundos. Então eu dou a volta nesse tempo, como se fosse um bate-volta. No primeiro eu não rimei porra nenhuma, mas no segundo eu tô vindo. Oh! Manda bem, vou além, cê sabe que esse é o estardalhaço Pois, hã hum, eu trouxe o tridente Que era seu, pra te deixar em estilhaço cuzão. pois, eu tomei o seu trono Cê não entendeu se é água você é aço Porque água é só andar com água e já que cê é de água Hoje cê conhece a lágrima de um palhaço cuzão, ah, ah. cê sabe porquê? hã hum, aqui você paga mico Porque eu vou te chutar como se eu tivesse no campo de frente com o hipocampo e somou de bico hã hum, agora você vai entender Cê sabe porquê? Se isso aí não é esquisito Eu vou mostrar pro frente tive do Batman, porque agora você perdeu e você ficou muita afoito ah, Acho que é o James Gordon Eu vou rimar, e eles concordam Sabe o que eu faço? Ser que é é apressado Que não respeita a minha vez, eu enterro com o Michael Jordan E a do MC que é triste Não O palhaço não vai perder pra você Porque ele rimar na praça cuzão. agora entende a direção Jão, pra mim toda a sua rima é uma farsa Vocês são parceiro, vocês vão perder Porque seu freestyle é mais perna de Garça O malhaço nunca chora quando perde Porque ele sabe de rimar na praça Yeah, por isso que esse MC tá rimando Tá se perdendo e ele é só uma falta sua. Ele falou que eu sou uma graça você morre pela sua Porque agora sua rima é muito fosca Meu amigo, a sua rima não foi louca Na verdade não mal posso ser uma gaça Mas no final da batalha saiu com o peixe na boca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 você não acompanha o beat de funk subindo no rank costa do mafim Porque eu tô pique troque, Ba, pique pog ba, te bata sim Você falou que lá no RJ até rei, Acabei com isso aí Mano, agora você perdeu Porque não é sujeito homem Não sou Matrix, eu sou procurado em vários países por matar o Johnny Acho que agora se fudeu Meu mano, esse cara só chora, cê demora Percebi que realmente o Johnny é morfeu, dormiu até agora como é que eu sou Johnny MC? O Johnny é morfeu, dormiu até agora, acordou, pra poder botar o Nel pra dormir. Ah! Como é que eu, é eu acabo sem zelo? Tá pra dormir fudido, lembrando de mim porque eu sou seu pior pesadelo. É tipo um ruim, nacional, cê toma um pau, mano, eu vou falar. Cê tá apanhando pro Nel dormindo, imagina na hora que o monstro acordar. Acho que a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 É, eu vou fazer isso ser bate. Se for a ah, Carol KKK, vai estar tá pendurado né, na minha estante E agora, vou avante, porque você é coadjuvante Você pode levar o que você quiser, porque o troféu vai estar tá na minha estante Você sabe como é que é, não é brincadeira Igual você falou pro reféu, coloca lá na estante, otário Pra ficar juntando poeira Porque você sabe como é que eu chego e acabo na frente dos meus É Carol KK, tipo cacate ganho e agradeço pra Deus é.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 o rima só HD aqui.